What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Hoje vocês aí viram que... O tempo tá, tá em evidência aqui neste vídeo, né? Vamos falar sobre expressões de tempo em inglês. E antes de eu começar, peço encarecidamente o seu like para ficar feliz. Inscreva-se neste canal se você não é inscrito. Dá um tapa no Belzinho, que é o nosso sininho, para você ser avisado dos próximos vídeos. E também confere aqui os links do meu Instagram, dos meus cursos de inglês. Tá tudo aqui na descrição. Vamos lá, falar de tempo. Vou passar aqui para vocês algumas palavras. A primeira é muito conhecida, né? Do grande público em geral de inglês, que é Day. Day significa dia. Então, provavelmente, você já falou isso em inglês antes de aprender inglês. Ah, eu dei um presente pra ela. Eu dei um presente. Você já falava inglês e não sabia, hein? Day, dia, que piada horrível. Vamos lá. Hoje, em inglês, é today. Today. E atenção, porque eu escuto muitas pessoas falando assim, ó. Today. Today, não. Today. Today. Today. Today. Ontem. Yesterday. Yesterday. Yesterday, tem até uma canção dos Beatles, né? Yesterday. yesterday all my seem so far away. Ontem, yesterday. Depois nós temos the day before yesterday. Isso significa anteontem, anteontem. The day before yesterday, é o dia antes de ontem, anteontem. Tudo isso, né, pra falar uma palavra só em português, que coisa, né? Dá tá muito trabalho. Tô aqui com a minha colinha. Amanhã. Amanhã em inglês. Tomorrow. Tomorrow. Não é tomorrow. Tomorrow. Esse T é meio, meio T, né? Tomorrow. Igual no today. Today, tomorrow. Today, tomorrow. Manhã. Manhã, muito simples. Morning. Morning. E bom dia, né? Good morning. É só colocar o bom na frente. Morning. Depois nós temos afternoon. Afternoon é tarde, e aí atenção, porque afternoon é como se fosse a junção de duas palavras, né? After significa uh, depois, after, e noon significa meio-dia. Então, o que, que você tem depois de meio-dia? Tarde, afternoon, tarde. Olha que, que coisa incrível. Evening, evening, noite, evening é noite, e night também é noite. É isso aí, night é noite. Só que tem a, a noite, o comecinho da noite, que seria evening, e o finalzão da noite mesmo, ali já é quase na madrugada, de é, night. Então, essa é a diferença. Um é o comecinho da noite e o outro é o finalzinho da noite. Esta noite, ou hoje à é noite, tonight, tonight. E atenção que eu já vi muitas pessoas falando assim, ó, today night, today night. Tipo, hoje à é noite, né? Traduzindo ao pé da letra. Mas não, hoje à é noite é. Tonight, é isso. Tonight, hoje à noite, é esta noite. Depois nós temos midday, midday, que também é como se fosse a junção de duas palavras, né, de mid, que é meio, e day, dia. O que, que você tem no meio-dia? É, meio midday, você tem meio-dia. Muito bem, e aí tem a outra uh, aqui, que é at noon, at noon, at noon é meio-dia, é uma expressão para midday, né, noon. Noon. E quando eu falo at noon, a meio-dia, né, tem essa preposição at porque é hora, então a gente coloca aí a preposição at. Também me vem à cabeça é, meia-noite. Meia-noite em inglês, midnight. Midnight. Midnight. É tipo meia-noite, né, junção também de duas palavras. Midnight, meia-noite. E também nós temos at midnight. At midnight, a meia-noite. Ou às meia-noite, como alguns falam. À meia-noite, at midnight, at noon, midnight, noon provavelmente você conhecia a maioria dessas palavras, mas eu tenho certeza que pelo menos uma que te surpreendeu. E se você se surpreendeu com pelo menos uma, coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber qual delas que você mais gostou, que você aprendeu aqui, ou as que você já sabia. Não se esquece de deixar um comentário aqui, é muito importante clica aqui no primeiro link da descrição tem o curso Arte da Conversação que está com uma promoção muito legal, para todos os nossos learners aqui do canal, pode clicar e me segue lá no Instagram, e eu peço que, que você não vá embora ainda eu separei aqui outros dois vídeos que com certeza